Alô, você seguidor do R-Mix no ar? Hoje nós estamos no PROCON de Mafra, retornamos com mais informações para vocês. E atenção, você que é pensionista e aposentado do INSS, hoje nós temos informações destinadas a vocês. Mas claro que também as pessoas que nos acompanham futuramente podem ser também um pensionista ou um aposentado. Então vamos às informações através da diretora do PROCON, a advogada Alessandra Boes. Tudo bem? Mais uma vez... Nós atualizamos essas informações importantes aos nossos seguidores. Sim, Márcio, é, nós temos algumas orientações importantes para os aposentados e pensionistas. É, as pessoas que têm o hábito de fazer crédito consignado né, no, no seu benefício, tem que tomar um certo cuidado, porque o que está que ocorrendo... Como a gente já tinha falado em outras oportunidades, o governador do Estado de Santa Catarina proibiu os créditos consignados para os catarinenses, né, sem autorização. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os créditos que o consumidor vai mesmo pedir, solicitar nas financeiras. O que vem ocorrendo? Às vezes as financeiras fazem aquela venda casada e oferecem o cartão de crédito para o pensionista e o aposentado. É, às vezes o aposentado não quer porque não tem o hábito de utilizar, mas eles, com uma boa conversa, orientam que tem que pegar o cartão, senão não é liberado o valor do crédito. né? Mas, na verdade, não existe isso. O consumidor tem a possibilidade de não aceitar, inclusive não contratar com aquela financeira, porque ah, o contrato é totalmente diferente do crédito consignado para o cartão de crédito. O que, que ocorre? Às vezes, o, o consumidor vem até aqui e ele está indignado, porque ele está uma, anos pagando para a financeira e nunca consegue quitar sua dívida. Por quê? Daí ele diz assim, ah, não, eu nunca usei o cartão de crédito. E, de fato, pode ser até que nunca tenha usado, mas ele usou o limite que foi disponibilizado na conta dele. Aí ele fica a vida inteira pagando para a financeira a taxa de administração ou o mínimo do cartão, que quem tem cartão sabe como é. Mas a dívida só vai aumentando, é um bolo de neve, chega uma altura e ele não consegue pagar. É, e o que, que ocorre? Então ele vem aqui e, e ontem mesmo é, a gente atendeu um senhor, que ele disse que fazia quatro anos que ele estava pagando e achando que estava descontando do, da, da, da aposentadoria dele, o crédito. Então, ele estava pagando o que ele devia, mas, na verdade, ele estava pagando a taxa de administração. Ele emprestou R$ reais, nós vamos fazer os cálculos, em quatro anos ele pagou para a financeira R$ reais. Então, ele estava indignado, eu já paguei, inclusive, paguei quatro vezes mais do que eu devia. Então, fica difícil para ele entender. É, então, a gente orienta o seguinte, não aceite cartão de crédito em hipótese alguma, se você não sabe como funciona e se as financeiras não estão explicando exatamente como que funciona, no caso de atraso ou não pagamento, não contrate, porque isso lá na frente vai dar bastante prejuízo para o consumidor. Né? Então, ele vai pagar muito se ele atrasar alguma parcela, os juros são, são muito grandes, então, assim só vai complicar para o consumidor, para resolver a situação, e também vai onerar ele, né, porque ele vai pagar juros abusivos e, e tudo mais. Diretora Alessandra, já estamos, claro, no ano 2022, já o segundo mês desse ano, e a procura quanto a esse tipo de reclamações, é, ela, como é que está essa demanda? Olha, a gente tem bastante situação é, nesses termos que a gente está tá orientando, até é, como, como eu falei, né, se está proibido o crédito consignado para o pensionista e o aposentado catarinense... É, as financeiras acham outras formas de burlar o sistema para, então, fazem daí a contratação de cartão de crédito, né? Que não é mais o consignado, mas é um cartão de crédito e muito mais oneroso para o consumidor. E também ocorre situações da, da mesma do mesmo fato em relação a cartão de crédito quando a gente fala em crédito de loja, né? Então a pessoa, como eu expliquei já algumas vezes, a pessoa vai lá gosta de um produto, vai parcelar o produto. É, a loja também oferece o cartão, às vezes emite boleto para pagamento parcelado, mas a pessoa, na verdade, contratou um cartão. Se ela atrasa uma parcela, vence todas, e como eu falei, a multa e juro nesse caso, de cartão é bem mais alto do que, do que fazer o crédito direto na loja, ou fazer através de fatura, de boleto. E também o importante é o seguinte, nós estamos falando do PROCON aqui de Mafra, que atende o município de Mafra. De repente você está nos seguindo nesse momento, prestando atenção, vendo também que você tem esse direito, mas se você é um cidadão... Por exemplo, Rio Negrense, você tem que recorrer ao PROCON do município Rio Negrense. Exatamente. O nosso PROCON é municipal, então nós atendemos só os moradores de Mafra. Então as pessoas que querem ser atendidas aqui têm, deve fazer o agendamento, através dos telefones que a gente já disponibilizou, e é, trazer o comprovante de residência. Né? E quem é morador de Rio Negro, de outras cidades vizinhas aqui, tem que recorrer ou o PROCON da sua cidade, algumas cidades não têm, ou juizado especial daí, né? Diretora, para finalizarmos, mais alguma informação? Não, seria isso. Nosso horário continua das oito ao meio-dia, da uma e meia às cinco da tarde, né? E caso você queira um atendimento, tem que fazer o agendamento, né? A gente insiste no agendamento em função da, da, da volta da. Da, do vírus e para gente evitar qualquer tipo de aglomeração. né? E também o atendimento com agendamento tem funcionado bem. Então, o consumidor não precisa ficar esperando muito tempo, é atendido no seu horário. Então, é só ligar, marcar que nós estamos à disposição. Nos telefones 3642-1880 e 3642-4378. Somente por telefone? É, agora somente por telefone A gente estava fazendo por e-mail Mas como a gente está com um mínimo de funcionários Não tem como a gente controlar tudo né? Então seria o agendamento por telefone Muito obrigado As informações da diretora do PROCON Aqui do município de Mafra A advogada Alessandra Boes Portanto, alertando mais uma vez A você que é pensionista Você que é aposentado do INSS Presta muita atenção E futuramente você que vai ser também vale esta orientação aqui do PROCON.